Which way should I go? To make it golden Hey, Strappers! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha mão Não para a minha mão, que tá toda... Sei lá, o esmalte tá, tá saindo, tá descascando Mas olha aqui também o que, que eu tô, gente Uma slime azul-blue, muito fofinha e hoje, gente, eu vim mostrar aqui pra vocês é, algumas das minhas slimes, mas não todas, tá? Ó, que legal isso aqui. Pera, oi, gente, eu vou tirar aqui a música, tá? E aí é, eu vou fazer aqui as categorias do, dessa slime, tá? Pronto, já tirei a música. Então vamos lá, gente. Pera aí que eu vou tentar apoiar em algum lugar. Deixa eu ver onde eu posso apoiar. Gente, eu não tenho onde apoiar, né? Mas tá bom. Então, enquanto isso, vamos fazendo clique aqui, no, porque não precisa apoiar em nenhum lugar, ó. Só ouço. É muito bom, gente. Eu ganhei um kit de slime pra fazer. E aí eu já fiz essa ontem, que na verdade foi meu pai que decidiu as cores e tudo. Eu vou falar o que, que eu usei. É, eu usei cola... Cola nenhum azul. Era uma escura, mas acabou virando clara slime. É por causa que eu acho que eu coloquei espuma de barbear e aí clareou, ó, gente. Ficou bem, mas bem claro. Eu não gosto muito desse tom. Mas ficou brilhante, ficou fofa, sabe? E aí também, é, coloquei glitter. Olha aqui, será que dá pra ver? Calma. Eita, pera que tá desfocado. Olha aqui meus, meus é, adesivos. Calma, deixa eu ver. Pera aí, gente. Eu vou tentar focar aqui. Pera. Calma aí. Pera aí, gente. Aí, ó. Focou, focou um pouco. Dá pra ver um pouquinho aqui. Calma. É que a câmera aqui do meu celular é horrível, gente. Mas, ó. Dá pra ver de longe. Aí, agora deu. Ó, a gente. Também tá bem, bem brilhante. Depois eu mostro ela neon. Porque ela é neon. Aí eu coloquei espuma, né? Como eu já falei. E eu coloquei ativador, gente. Foi isso. Aí eu mexi... E mexer bem, porque essa cola aqui é meio diferente. E o ativador também, porque, assim, quando a gente faz, fica umas bolotinhas. A gente tem que dissolver na mão e com a colher também. Aí fica perfeita a slime. Bom, gente, finalmente aqui consegui um lugar bom pra apoiar. Pera aí que vou um pouquinho mais pra cá. Hum, pra poder mexer na slime. É, então, olha que linda, gente. Dá pra ver direitinho? Olha que legal, e agora eu vou esticar ela pra vocês verem, ó. Uau, ela não tá quebrando nem um pouquinho, ó. E agora eu vou fazer uma coisa bem legal, ó. Não deu muito certo o meu cocôzinho, mas olha agora, ó. Ai, pera aí, gente, que não fez direito. Calma, ó. Eu tô fazendo aqui, eu tô esticando, gente Eu sei fazer flip, mas aqui não dá pra mostrar Deixa eu ver se dá Calma, aqui é muito pequena aqui a imagem Tá, mas vamos ver aqui uh, Tá, vou fazer de novo, ó Tem que esticar Bem, nossa, dá pra ver os glitters direitinho Daqui, aí Tá, ó, gente, agora vai fazer bastante barulho Vamos ver, ó Muito satisfatório, não é? Então, deixe seu strawberry like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Antes, a gente ir pra próxima slime, que vocês vão amar, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar três. Essa, um, a slime marshmallow, que ela é bem fofa. E também, qual que é mesmo, gente? Pera, é uma que... É uma rosa também neon, gente. Então, é, bora lá, ó. Se vocês gostaram dessa aqui... Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Pra gente chegar a 50 inscritos. Só faltam 3, gente. Porque a gente tá com 47 inscritos. Obrigada por todos os inscritos. E a live de ontem foi top, hein, gente? Quem gostou aí? Eu não entendi direito, porque assim... É... Eu tinha visto que só tinha, por exemplo, uma pessoa assistindo. Mas depois, quando eu terminei a live, já tinha 11 pessoas lá, 11 visualizações. Eu falei... O quê? Como assim? Mas obrigado por todos que compartilharam aí com seus amigos. Com todo mundo aí, muito obrigada. Então bora pra próxima. Bom, gente, essa aqui é a próxima slime. E essa não é a marshmallow, mas a marshmallow vai ser a próxima. Essa aqui é a rosa neon, gente. Ela tá muito boa. Olha que linda. Opa, pera. Olha que linda, calma. Eu também coloquei o mesmo glitter da azul. E combina bastante também, gente. E ela não tá grudenta porque eu guardei em lugares direitinhos. Igual a azul também. Só que ela tá com um cheirinho meio ruim porque é assim mesmo a cola. Essa aqui eu achei muito linda, olha. Ela também estica bastante. Pera aí que a câmera não quer focar, gente. Ó. Ela não faz tanto bubble pop, mas ela estica bastante, gente. E a cor dela ficou bem escura, sendo que a, a cola era muito clarinha. E a cola também era neon dessa. Uh, então, vamos lá pro clique. aí que eu vou fazer aqui minha apresentação. Meu cocôzinho. Aí, gente. É, gente, esse é o clique. Não tá um dos melhores, mas pelo menos dá pra ver um pouco, né? Então... Aí aqui, ó, minha apresentação. E esse é o cocôzinho, ó. Vocês podem dar até nota, gente. Por exemplo, lá essa aqui azul. Olha o, o, o potinho que eu tô guardando, gente, de porquinho. Ela tá aqui, ó, não dá pra ver direito, mas ela tá aqui. E vocês dão uma nota pra ela. E as categorias, aí vocês dão nota. E pra essa aqui também. Se não tiver comentários, vai lá na discussão do canal. Que eu já mostrei um vídeo. E, ou se você não quiser nem ver o vídeo, é, você vai lá no meu canal. Você vai lá onde tem discussão, uma aba de discussão. E aí você fala lá. É onde a gente se comunica, tá, gente? Vocês podem mandar várias coisas lá. Hum, já que não temos a comunidade, né, gente? Porque desde hoje eu ainda continuo tentando configurar, mas não tá dando. Se vocês souberem, por favor, me ajudem aí nos comentários, avisando como é que ativa essa comunidade. Porque eu quero postar várias coisas. Olha, gente. Opa. Ela tá muito boa. Então bora agora pra Marshmallow. Bom, gente. É, essa aqui também é Marshmallow, porque o pote dela também é de Marshmallow. E vocês vão ver que parece muito Marshmallow. Então bora lá. Pera aí, vai ser surpresa. Tcharam! E, gente, essa aqui tem bolinha de isopor. Eu coloquei bolinha porque eu achei que combinou e combinou muito. Olha aqui, vocês já viram o. Até o Bubble Pop que já fez, né, gente? Olha aqui. Ela não tá esticando tanto, mas ainda tem coisa pra treinar nela. Mas ela tá muito fofa. E a outra rosinha. E ó. O cheiro dela tá muito bom. E sério, gente, vocês precisavam sentir. Vocês precisam sentir o cheiro desse potinho aqui. Deixou o cheiro dela também tá bom. Ela não faz tanto clique, mas ela é, estica, tipo, pra fazer é, bubble pop. Porque ela tá meio crunchy, mas ela também tá um pouquinho quebradiça. Um pouquinho. Mas ela da, da, tá esticando, gente. É que ainda tem que treinar, assim mesmo. Ó. Essas bolhas são por causa da... Das bolinhas de isopor, entendeu, gente? Então... A... Essa aqui foi feita com... Essa aqui foi uma normal, gente. Eu não coloquei espuma. Acho que por isso que não ficou tão uma das melhores assim. Mas eu gostei dela assim gente. Ficou muito boa. Ó. Ah, até que ela faz clique sim. Agora dá pra perceber, gente. Ó, dá pra fazer o cocôzinho, mas também não é um dos mais bonitos. É que tem que esticar bastante. Opa, calma. Fica até a marca da unha aqui, gente. E no final de todas as categorias que a gente faz, é tipo todas mesmo, bolha, é, uh, esticado, flip, ela faz bubble pop, é, é impressionante, gente. Sério, como ela faz assim, bubble pop toda hora. Ó, e ela fica bastante... É, gente, é questão de treinamento, tem que treinar seu slime se tiver meio duro ainda. E uma dica pra vocês, se vocês tiverem slime aí, Uh, não pode deixar é, a slime no sol Porque senão ela pode diminuir Isso é sério, gente, não é mentira e, e também ela fica mole Ela pode endurecer Ela pode amolecer é, Depende da slime, gente, entendeu? Então eu deixo as minhas no, Num cantinho lá Bem escondidinho, mas também é, Um pouco aberto, porque também não pode ficar Muito abafado, porque senão aí também Fica quente, não pode ser No sol e também não pode ser Uh, num lugar tão assim abafado Tá, gente Então, é, essas foram as slimes As slimes é, E gente, vocês está tá falando Ué, mas aí não, não tá um reflexo do sol, né É, gente, tá reflexo do sol Mas é rapidinho que eu tô gravando esse vídeo Então daqui a pouco eu também já vou guardar lá E eu vou ficar mexendo aqui na azul rapidinho Só pra encerrar o vídeo E, gente, só queria agradecer Vocês, a todos, todos Que já são inscritos Muito obrigada Compartilhem com todos porque vai vir mais vídeos de slime Fazendo slime vai ser super top E vão vir, vir lives super legais Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer live de slime, gente Porque eu vou ver aqui porque eu acho que eu não consigo É, eu também tô aqui escutando essa música que vocês ouviram, ó Calma Essa música até que combina com o vídeo de slime, né, gente? Hum. Então, comentem aí a favorita de vocês. Acho que a minha favorita dessas que a gente mostrou, porque tem... A minha favorita, gente, é uma que é dedicada a vocês também, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas, é, no final do vídeo, eu, eu não falei que ia ter surpresa, porque vai ser assim. Vocês vão ter que bater... Ahn... Um, uma meta de. 10 likes, gente. 10 likes. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma slime. Que eu não, não vou nem falar, porque senão você vai falar assim. Ah, não vou deixar o like, não. Deve ser chata. Mas ela é muito legal, gente. É sério. E a minha favorita dessas aqui é. Eu acho que é. De cor, eu acho que é. Essa aqui, ó. Essa aqui tá muito linda. Agora, de consistência, essa aqui, porque a cor eu não gosto muito, não. É, assim, de dura, é a marshmallow com certeza, mas ela tá bem macia, gente. Dá pra perceber um pouco assim. É porque, assim, gente, eu acho que eu já sei o que que deixou ela assim, porque... É, tava falando pra deixar ela bem homogênea, mas aí depois eu vi que tava bem, bem assim, tudo... Muito misturada, tudo muito... Tinha corante ainda pra misturar, mas eu não tava vendo, eu tava embaixo do pote, porque eu tava fazendo num pote. E aí acabou ficando dura, sendo que eu coloquei bem pouco ativador. E, gente, foi isso. Eu coloquei bastante desativador também, mas não deu certo e ela ficou assim também. Mas a azul eu fiz ontem e deu super certo, ficou perfeita. Então aí, meta de 10 likes, e eu mostrarei uma slime muito legal, na verdade duas, só que eu tenho uma preferida, e minha preferida eu vou mostrar se vocês baterem 10 likes. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, strawberry!